Olá! Bem-vindos à Biblioteca de Alexandria! Alguma coisa muito louca está acontecendo na Wizards of the Coast atualmente porque a Wizards resolveu atender a TODAS as nossas preces! Ou quase todas em alguns casos, mas enfim. O que eu consigo ver com os spoilers que a gente está vendo agora de Modern Masters 2017 é que essa coleção está sendo a coleção que a gente sonhava em Modern Masters 2015. Nós tivemos vários reprints que estavam sendo muito cobiçados já há muito tempo. Muita coisa que o pessoal estava pedindo desesperadamente que fosse reimpresso. Mas que, eventualmente, a Wizards conversava, não falava nada a respeito. E a gente já estava praticamente sem perspectivas de ver reimpressões de determinados cards para um Modern. Mas é como dizem por aí. Antes tarde do que nunca. E nós vamos ver agora alguns desses spoilers de algumas das cartas mais esperadas para reimpressão em Modern Masters 2017. Em geral, os Masters Sets, no caso, né, as coleções Masters que a Wizards of the Coast lança, não tem terrenos duais ou terrenos de mais de uma cor que são profundamente relevantes em determinado formato, no formato que ele costuma promover. Pelo menos é o que eu enxergava até um dado momento com o Modern Masters 2015 e Eternal Masters, que foram as coleções que eu acompanhei. No entanto, em Modern Masters 2017, a gente está vendo voltar um ciclo de terrenos que há muito tempo precisava de reimpressão porque só saiu em uma coleção até agora. Estamos falando das Fatlands de Zendikar. Esses terrenos, meus amigos, estavam precisando de reimpressão há muito tempo. Só saíram no bloco original de Zendikar, na primeira coleção do bloco original de Zendikar. Desnecessário dizer que a demanda sempre grande para o Modern e a oferta muito pequena por conta da... Quantidade limitada de cópias desses cards fez com que o preço ficasse extremamente alto, especialmente para o Scalding Tarn, para o Lago Alpino Ardente, se não me engano, em português, que já estava passando da marca dos 200 reais. Com essas reimpressões, especialmente Scalding Tarn, a gente espera que caia de preço, porque preços como esses estavam realmente impraticáveis, até mesmo para os jogadores mais abastados de Modern. Mas em questão de terrenos, a gente não está vendo só esses terrenos raros. Sim, raros, não foram impressos, não estão sendo impressos como míticos, graças a Deus. Mas enfim, não são só esses terrenos raros que a gente está vendo nessa coleção também. A gente tem outros ciclos de terrenos muito importantes e muito legais, principalmente para o Draft, que estão sendo lançados nessa nova coleção de Modern Masters. Nos slots de comuns nós temos 10 terrenos que são os portões, os famosos portões de guilda como por exemplo o portão da guilda Izete, o portão da guilda, da guilda Boros, o portão da guilda Simic e assim por diante. Cada um desses terrenos entra virado no campo de batalha e gera mana de duas cores. Mas no slot de incomuns nós temos terrenos que geram mana de três cores. São terrenos que a gente pode chamar de terrenos tricolores de Alara, que é do bloco original de Alara. Vamos ver aqui no celular, são eles Savage Lands, Crumbling Necropolis, Jungle Shrine, uh, Arcane Sanctum e Seaside Citadel. Todos eles entram virados, assim como os portões, mas a diferença é que eles geram manas de três cores diferentes de acordo com cada fragmento. É Jund, Esper, Bunch e assim por diante. Ok, saber dos terrenos que a gente vai ter nessa coleção é muito legal, mas o que a gente quer saber mesmo Quais são as outras cartas, feitiços, instantâneas, criaturas, que a gente vai ver no set dessa coleção Um dos cards que claramente a gente sabia que está na coleção é o Grizzlebrand Porque ele já estava também mostrado, no caso, nas embalagens de Modern Masters 2017 Então a gente já tinha isso como óbvio, já tinha isso como consumado Grizzlebrand confirmado como uma das cartas reprintadas em Modern Masters 2017 Outro card que também foi mostrado nas embalagens foi Stoic Angel, que eu tinha confundido com a Elspeth por algum estranho motivo, mas tudo bem, vocês me perdoam. E bem, obviamente, ele está aqui também, assim como o Dome Raid, que a gente também já tinha visto nas embalagens. Ok, mas todo mundo já sabia que isso ia vir. O que, que mais a gente está vendo nesses spoilers de Modern Masters? Vamos começar com uma em comum, que para mim é muito importante porque eu tenho um gosto muito, muito... Uh, sincero, eu gosto muito dessa carta, então é, essa carta é uma incomum e ela é terminate, é exterminar eu acho ou findar, acho que é findar em português, não tenho muita certeza, vai estar o nome da carta em português aqui em inglês também, se você quiser conferir é na minha opinião uma das melhores remoções que a gente pode ter em duas cores, no caso, por dois manas simplesmente destrói a criatura e ela não pode ser regenerada, fim de papo agora entrando para as outras raras né, que a gente ainda quer ver, além das que a gente já sabe que estavam nos pacotes. Oh, oh, peraí, peraí. Vocês lembram que na caixa tinha um mago meio suspeito? Olha só quem tá aí. Snapcaster Mage está de volta, minha gente. Mas, infelizmente, a gente tá vendo ele como uma mítico rara e isso é um pouco chato, pra dizer o mínimo. Faz com que ele apareça menos nos boosters e assim o preço dele não cai tanto. Mas fazer o quê? Nem tudo pode ser perfeito. Mas, mas, ah, calma, a gente tem algumas ótimas notícias pra dar pra vocês. O Guia Goblin está de volta e melhor do que nunca, ele não é mítico, ele é raro, ele não subiu de, de raridade. Uma rara de mais de 100 reais, minha gente. Uma criatura de um custo 1 com ímpeto e 2/2, que é staple de qualquer estratégia agressiva, principalmente do, de builds parecidas com Red Deck Wings, Bottles Deck Wings e assim por diante. Eu fico muito feliz de saber que essa carta está sendo reimpressa como rara e não como mítico rara. A gente não está vendo acontecer o que aconteceu em alguns casos uh, como.. Hum, Eternal Masters, que a gente estava vendo várias cartas vindo como mítico raras quando elas eram incomuns. Enfim, é, é muito legal saber que essa carta tá vindo com a raridade original e saber que ela vai vir um pouco mais frequentemente em, em pacotes, em boosters, do que mítico raras como Snapcaster Made agora. Nós estamos vendo também reimpressões de Restoration Angel. Também com rara, não subiu de raridade, isso é muito bom. Essa carta estava meio cara também, o pessoal estava pedindo reimpressão dela. E, bem, cá está ela de novo, com a arte original também, que é linda. Mas quer saber o que o pessoal esperava muito também, que agora a gente está vendo voltar? Danação. Meu Deus! Vou até conferir aqui, eu vou, vou ter que ver o preço que essa carta estava tendo, porque o pessoal estava dizendo que ela estava absurdamente cara. Olha, nesse exato momento, a danação está custando em torno de 149 reais a preço mínimo de Liga Magic, a sua versão original de Caos Planar. E o que tudo indica, esse preço está caindo vertiginosamente com o anúncio dessa carta em Modern Masters 2017. Mas ok, não foram só esses spoilers que a gente viu hoje e ontem também, nos spoilers, na temporada de spoilers de Modern Masters 2017. Tem mais coisa que a gente... Pode citar por aqui, que é, por exemplo, Ranger of Eos. Temos também Bonfire of the Damned, que inclusive eu já usei de sair de alguns decks quando eu ainda jogava Modern. Uh, Thrag Tusk. Nós temos o Primal Commands Aliás, em relação ao Primal Command eu fico com uma dúvida, fico querendo especular. Será que de repente a gente vai ver uma reimpressão de Cryptic... Cryptic? Ah, nossa. Será que a gente vai ver uma reimpressão de Cryptic Command nessa coleção? Sendo que a gente está vendo Primal Commands aqui... Só nos resta esperar. Temos também Might of Old Crossup. Molten Rain. Tem uma carta que está em chinês, japonês. Não faço ideia do que que seja. Pelo menos não agora. Nós temos Goblin Assault. Rocks War Monk. Terminante eu já falei. Temos Vanishing to Memory. Temos Tower Gargoyle. Cedrax's Spectre. Sprouting Thrinax. E Woolly Doctor Eu sempre tenho problemas para para falar alguns nomes, então eu peço mil desculpas se de repente eu estou falando alguma besteira. E uma coisa que a gente pode notar é que tem bastante coisa de três cores nessa coleção, o que dá total sentido para esses terrenos de três cores que a gente está vendo serem impressos também, principalmente no ambiente de draft e de deck selado. Então, se você tiver a oportunidade de draftar essa coleção, você já sabe que coisas com três cores vão ser bem comuns e bem possíveis no ambiente de draft. Mas é isso que a gente está vendo de spoilers, por enquanto, de Modern Masters. A gente está vendo muita coisa que deixou a gente muito feliz e a gente realmente precisa de mais. A gente precisa saber se a gente vai ter mais cards que estão precisando de reimpressão nessa coleção. Mas é claro, a gente já está muito feliz com o fato de ter Danação, Goblin Guide e principalmente as Fatlands de Zendikar, que estavam precisando muito, muito, muito que estivessem na nossa mão um preço um pouco mais barato. Mas eu quero saber de você, o que, que você achou desses spoilers de Modern Masters 2017? Você gostou? Você acha que ainda precisa vir mais? você está feliz ou mesmo se você está indignado com algumas reimpressões, você pode falar com a gente aqui embaixo nos comentários. Eu sempre fico muito curioso e muito feliz quando vocês me falam o que vocês pensam. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um joinha aqui embaixo para a gente ficar sabendo e a gente produzir mais esse conteúdo para vocês aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se na Biblioteca de Alexandria para não perder os próximos vídeos.